Meu nome é William Severo dos Santos. Eu danço passinho desde 2006. E eu vou dançar nas Olimpíadas, no cerimonial olímpico. O passinho veio da favela, Eu acho que todo mundo que está indo lá ver, eu acho que sabe, mas não tem essa noção que começou na favela da Zona Norte, que começou por jovens das comunidades. As Olimpíadas vão valorizar pra caramba a dança do passinho. Pô, tipo, porque a dança do passeio é uma dança nova. Quando a dança é nova assim, o povo tipo não valoriza muito. Até os outros saberem que a dança é dança, vai demorar, pô. Viver da arte é difícil, porque é um bagulho incerto. Você não sabe se você pode conseguir fluir na tua carreira. Ou, ou, hoje você ganha dinheiro, amanhã você não ganha. Viver da arte tipo, é que nem andar na corda da bamba, pô. Eu me sinto, tipo, sortudo, pô, porque eu danço o passinho. Eu danço o passinho, tô vivendo do passinho, tô me sustentando com o passinho, ajudo minha mãe e, tipo, o melhor trabalho com meus amigos de infância. Aqui, é além do profissionalismo, a gente tem um vínculo de amizade, um vínculo familiar. Porque todo mundo aqui, a maioria é tudo amigo de infância, que eu não é também tô muito próximo. Convive mais do, com eles do que a gente, com a própria família em casa. Outro um dia eu tava sonhando lá, que eu tava dançando passinho nas Olimpíadas. Aí... Mas sonho tipo, é meio maluco. Não tem nem pé, nem cabeça, nem começo, nem fim, nem coisa. Eu não estava nervoso antes, não, porque eu estava longe. Eu, e a minha filosofia é aquela, né? Sofrer antecipado é sofrer duas vezes. Mas agora o dia está chegando, o coração está apertando. Não importa quantos trabalhos você fez na vida, que a Olimpíada vai ser maior que todos os trabalhos que você já fez. Com essa parada de Olimpíada, vai ser um marco. Vai ser um marco histórico, porque ali os outros vão ver que o passinho é brincadeira. Ali os outros vão ver que o passinho é profissão, o passinho é dança. Nas Olimpíadas, vai valorizar a cultura do passinho e vai ver, porque da comunidade saem coisas boas.